Em relação à tática né, das equipes antes da temporada começar, é, eu acho que é assim que se joga o jogo mesmo, sabe? Eu acho que é, tem muita gente com a moral em baixa nesse momento na Fórmula 1 para poder, é, é, enfim, cantar a vitória, para poder cantar o que vai acontecer na temporada que vem, a Red Bull. Sobrou ano passado, né? A Ferrari e a Mercedes. A Ferrari começa o ano ali é, com, a, com a promessa de, de, de levar a briga, com a promessa de. Realmente, começou o ano muito bem. É, a gente não tem nem como é, discordar disso, enquanto a Red Bull tinha ali os problemas de confiabilidade dela. E, e o jogo virou, né? O jogo virou, a Red Bull se acertou, a Ferrari começou a se embolar com algumas outras questões, não só, é, enfim, questões de troca de pneu que a gente. Já, já conversou aqui várias vezes, mas também questões estratégicas, é, questões inclusive relacionadas ao próprio carro, como a dificuldade de controlar o desgaste dos pneus que a Ferrari sofreu muito no ano passado. O jogo virou, né? E a, e a Red Bull sobrou. Então, e a Mercedes, por outro lado, né, depois de dominar a Fórmula 1 durante tanto tempo, chega em 2022 com aquele carro terrível né, no início do campeonato, né, inesquecível o Hamilton sendo eliminado no Q1 de d'A. Então a moral está muito em baixa para essas, essas equipes né, se, se tentarem é, puxar esse protagonismo, tentarem se colocar à altura aí, da Red Bull. Eu acho que fazer isso é se colocar numa situação muito perigosa, em que você tem mais chances de perder do que de ganhar. Então, faz sentido a, a tática para mim, apesar de que eu gostaria muito, eu concordo com o que o Renato falou, de que eu sou um cara que gosta, sim, quando aparece alguém e fala, não, nós somos os favoritos, então nós vamos levar esse título, nós vamos ser campeões. Eu realmente gosto disso, mas é cada vez mais raro de ver, principalmente é, no, numa, numa época que a gente está vivendo em que é, tudo que tudo tudo que é falado é, acaba sendo usado como forma de de enfim de motivação para o lado contrário então por esse lado, eu acho que faz sentido adotar essa tática e principalmente para não deixar escapar nada, porque a Fórmula 1 a gente sabe como que funciona, os segredos são guardados a sete chaves, ninguém quer dividir nada com ninguém, então mesmo com a potência de 30 cavalos, 60, 100 cavalos tivesse sido encontrada no motor, não tem porquê que o você ir na mídia agora, abrir o bico e deixar claro para as outras equipes que isso é verdade. Então, não é a minha forma preferida de enxergar o esporte, mas eu entendo que é assim que o jogo é jogado.